Aí, isso aqui é um trem que tem aqui, em Panamá, nas lojas. E ontem eu uma discussão se carro era Bugatti, ou se era Ducati. Depois a gente viu que o Bugatti é o carro e o Ducati é a moto, né? Mas aí tudo bem, não é da mesma marca, não. Ou seja, de repente é, nessa. Né, o que você acha? Esse Bugatti aqui é do, do mesmo, é do carro? Here we go. Só um lembrete. Aqui, Aguinaldo, o que, é que você causou, Olha aqui, ó, ó. Graças. Eles querem que eu faço. ó, que eu falo com vocês aqui, ó, que a gente pode ganhar a panela. Olha aqui a panelinha. Aí ah, isso aqui é um trem que tem aqui, em Panamá, nas lojas. E ontem eu não, uma discussão se carro era Bugatti ou se era Ducati. Depois a gente viu que o Bugatti é o carro e o Ducati é a moto, né? Mas aí tudo bem, não é da mesma marca não. Ou seja, de repente é, né, Sandra? O que você acha? Esse Bugatti aqui é do, do mesmo, é do carro? Ou é só uma propaganda? Não porque é. a Dayu tem eletrodoméstico. Também, né? A Honda também faz, faz panela lá no Japão? Também. É, ficou ah, assim é. meio doido. Então. É ah, o quê? A bota a que você quer vir, joga uma piadinha, deixa falar que ele lá vai. Tá escutando, né, Antônio? Você quer? Você quer Bata cerveja? Bota a legião, bota a legião. Qual foi a piada? Daqui a pouco eu tô vindo com o copo, hein? Ah. Eu, hein? Então, pessoal, é. é... É o mistério da vida real. Aqui tem esse negócio de seja mais feliz. Não. Aqui a porrada canta mesmo. O negócio aqui é brabo. Seja mais feliz é na família Trapo lá. Lá todo mundo é muito feliz, muito ser a mais feliz. Aqui não, aqui é o, o, o couro canta. Então o que acontece, gente? Eu fui cara para poder falar, né? Fala você, velho. apresenta você que você fala bonitinho. Meu amor, sabe por que eu não vou falar? Ah, por quê? Porque no caixa, quem é que fala com a mulher do caixa é você. O que, que tem? Então Mostra você comigo. que tem que falar o que que acontece aqui para dar que, aqui, que, que. por mim ah. eu vou te arrebentar no vídeo, porque por mim eu prefiro essa panela. Mas você, como é muquirana, você queria ontem me dar de 20 centímetros. Meu! Então você fala. Tá ah, aí. é? Eu vou falar? Ela quer que eu. Eu vou até virar aqui para poder ficar com a luz refletindo em meus... minhas lindas madeixas. Ela quer que eu fale. Ela quer que eu. Aqui em casa é assim. Que lava a louça é eles aqui, né? O pessoal, eles usam a panela, a molecada faz... Ó, o couro tá comendo lá dentro, quebrando, tá lavando louça. Então, descobrimos que a frigideira tava sem, sem o cabo. E o cabo foi pro lixo. Aí eu não tenho como consertar o cabo, a panela, porque foi pro lixo. E o que que me dão de solução? Temos que comprar a panela nova. Se quebrou a panela, eu tenho que comprar uma nova? Aí eu falei, tudo bem. Então tem essa promoção aqui lá no mercado aonde você é. faz as compras do mês, né? Você ganha um ticketzinho até Que o Sandro trouxe aqui da... É com quanto Sandro? Espera um aqui, ó. esse você é... ganha um o A cada dólar... A cada sete dólares, ah, dólares ganha um. E a cada dólar dos produtos participantes ganha outro. Isso. Sabendo que isso aqui é do mercado rei, ah, gente, a gente não tá vai ganhando nada, assim. tá? É. Isso aqui é do mercado extra, né? Extra. Que fala Sim. Agora extra. eu vou gravar isso aqui eu porque faço, não. eu não consigo ver como é que tá a câmera. Eu tenho que ver, senão eu vou cortar minha testa de novo. Falou de novo ah. esse Quer o copo não? Essa cartela é, é aqui carteira, É do rei, ah. E o Sandro acabou de falar que a cada 7 dólares Valente. A gente ganha um ticketzinho Desse aqui, eu não sei porque que o Leandro não trouxe o ticket do rei, mas é tudo verde. é, é igual assim, aqui é sim. Só que é verde. Negócio aqui. E esse aqui foi o que o Sandra acabou de trazer pra gente aí, ó. Do eixo aqui. Do extra. Nós também compramos, aí ah, a mulher sempre perguntava. Um pouquinho gente, A mulher sempre se perguntava: quer esse ticket? E eu, ah, quero não. Não sei nem o que você tá falando. É verdade. Muitas <risos> das vezes. uns três país, meses é que, Leandro, é que lagão. Não necessita, não necessita. É, não necessita. e Eu não, olhando não, não para não as necessita. panelas. E as panelas olhando pra mim. Leandro falando, não, não necessita. Eu não, não entendi nada que a mulher falava, pô. Eu vou falar quem me dá, então, mas eu que que era? Pô. Vou, vou pedir agora que eu entendi. Então, agora a gente tá pegando É uma lição de vida. Toda vez que eu e vocês vão ver aqui. Eu vou, parece que é bingo, né? Uma Mas não é bingo, não ficar, é? Pô. Aí que acontece, eu Vou preencher a cartela aqui, Alguma gente. Quando o Leandro fazer. fala aí com você, isso tá? que acontece, nós... você vem aqui. Ó, quando você tem 40, 40 lugares para colocar o ticket, quando está completo, você pode ver aqui se der a foca nessa bodega. Deixa eu ver aqui se eu consigo focar. Eu sou uma foca aí, focou. Tem a panela de 20 centímetros, de 24, 26. Aí se tu tiver 40 tickets, você pode, por exemplo, na panela de 26 cm, que é essa aqui, deixa eu colocar de novo, aí... Você pode dar, se tiver os 40 tickets, você paga R$6,90 e compra a panela. Se tiver só 20 tickets, você dá R$13,90, 13,90 e compra a panela. E também tem essa daqui, né? Essas grandes aqui, assim e tal. Aí, e aí você pode, né? Depois que você junta tudo aqui, essas, os 40 tickets. Você consegue trocar pela panela que você queira. Para okay? vocês verem, tá gravando? Sim, tá hum. gravando. Para vocês verem como o mercado aqui incentiva a mulher a ficar na cozinha, porque olha só, o Extra te dá panela. O Mercado Rei te dá panela, né? E vamos lá. E essa aqui é a panela que o Sandro foi lá trocar hum, tá para ele. Gente, elas são lindas, olha. E outra coisa, é, elas são bem resistentes, tá? Não pensa vocês que é coisinha... Não é grossa, né? É, é não antiderrapante, pensa... É aqui né? Antiderrapante, freio ABS... É, não, isso, não derrapa. É, é, o importante é, disco, é que não derrapa. E tudo. No Brasil, isso daí... Antiderrapante e... não, ela é derrapante, né? <risos> antiaderente. Como é a... será que era no Brasil isso aqui? É. Vixe! Ah, uma panela sabe. dessa. Ah, uns, uns 40, 80 ah, conto. Ah, É forte isso aqui você vai no mercado fazer compra e ganha o ticket no, lá nos produtos tem que esse produto faz parte da promoção tal coisa então vocês compram os produtos da promoção que vocês ganham um ticket e a cada sete ou um dólar né Sandro a cada sete dólares um ticket e a cada um dólar da empresa que está participando da promoção um ticket então, é isso aí. E eu estou completando aqui a minha cartela que o Sandro já trouxe, já meio caminho andado para mim. Aqui, ó. Só falta 40 e já completei. Bingo! Bingo. Agora, e esses dois aqui estão completados, gente. Agora só falta o meu marido patrocinar, que a gente vai lá no mercado, né, marido? Quando precisar. Compra a panela. Quando precisar, ó. Já tenho duas panelas. Quando já, precisar, olha que ó, que ó, o precinho assim, das é bichinhas, é ó. 4 dólares, 6 dólares. Nem pa paguei. Esse aqui foi 3,90. Você já sabe Poxa, quanto é Tá vendo? 3 dólares. Que você... E 90. Isso, que é de 20 centímetros, Ô, Caramba, deu é isso? E a outra eu... foi 5 e pouco. E essa é, cinco é de e 24 centímetros, 5. 5 e pouco, é. Tá vendo, marido? Me dá de dólar que eu faço a festa. Nem o dia da preciosa sacar na conta dá ainda te Me dá de dólar. dólar. Eu sei, Uma mas de, quando sair. É de. Me dá de dólar que eu faço a festa com esses dois tickets aqui. Que bom. Quando precisar, nós compramos. Então, pessoal, deixa aquele likezinho aí. Enquanto a chuva que o Sandro produziu lá já chegou aqui. De lá já foi embora, né? De lá já foi embora. É, tá, é... tá azulzinho lá que vocês podem ver, ó. porque é. Sandro já veio pra Mas foi ele caro. que produz. Ele que produz a chuva lá e manda pra cá. que aí vem lá. De lá é a casa dele. Cadê meu dedo? Aqui, ó. Lá é a casa dele. Aí a chuva se forma todo dia lá e vem pra cá. Agora tá indo embora. Isso aí. Agora vamos assistir o vídeo que o Sandro não viu. O vídeo de ontem, que é da Fonda. E o de hoje, que ele vai assistir aqui. É, porque aqui. aqui é ditadura. A pessoa chega e ela é obrigada a assistir nossos vídeos. Ah, não é não, que eu vou... Ela, ela senta aqui, bota pra ver nossos vídeos aqui. Não é não. Você tem que ver não por ordem. Não faço isso. Isso aqui, é, isso aqui ainda é Brasil, olha. É Panamá, é. mas é Brasil também. Não faço isso. Deixa Já aquele like. Deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. Se aqui, inscreve ó. no canal Família Trapeira também. Família Trapo. E se inscreve no canal da minha vida em Panamá, tomando Estela Artois. Estela com... Artois. Com malta. É Com malta que vocês viram no vídeo que o Sandro levou, que eu fiz mó cara feia, uma coisa. E eu tava revendo esse vídeo, eu não acredito nisso. Que é uma porcaria. Não acredito que é agora eu é tô misturando, mas é misturado. Então dá seu tchau. E a gente volta. tchau